Fala galerinha, beleza? Porra, bicho, Salvador na moral viu, na moral viu, opa aí velho, porra, dá, dá pra ver a bolha aqui né, toda molhada, cara, não tem, não tem 200 metros velho, que eu saí de uma chuva velho, tô molhado velho, opa aí velho, parece que choveu? Não, parece que choveu, nem parece que vai chover, a não sei por essa nuvem aí. Tem esse lugar com, com clima louco. Quando você pensa em clima tropical, lembre de Salvador. E, então, aproveitando, a gente está aqui na Ribeira. Mostrar aqui para vocês. A gente já fez isso aqui várias vezes, mas vou mostrar de novo. Né? Sempre é bom. Que é muito bonito. é um dos nossos assinantes pediu pra gente gravar essa região aqui então vamos vamos fazer né porque não Olha o sol armado Bahia. o barco afundou Angra dos Veleiros. Do outro lado minha terrinha, plataforma. Lugar bom. Lugar maravilhoso. Que estraga os moradores, mas o lugar é maravilhoso. <risos> de linha é, esse redutor de velocidade aqui é um absurdo que negócio estranho mas um pouquinho poderia ser uma parede e é aqui velho vai ser o que marina da penha ou vai ficar terminal turístico Pô, vai ficar bala Quinta-feira, agora tá animado, ó, cheio de gente. Viva quem pode. Porra, mas você também tá aí. Hum. Eu trabalho de madrugada. Já paguei meu pau hoje. A diferença é que eu não dormi ainda. Você disse que ia entrar aqui. bota do torto, sai daí Ih, sabe nem estacionar na verdade tá no lugar errado, né, que ali é a ciclovia né? Mirante Bonfim Igreja do Bonfim, papapá CPM Ribeira Liz Levy Cerimonial, Rapaz, antigamente isso aí era uma casa de show É badalada, quem tocava muito aí era o Qual é o nome? Sai de Bamba Cabana do Bogari. Aí você que possui mais de 60 anos gosta de uma serestinha a cabana da bogaria sempre é uma boa opção a fé fé fé fé ver o que você fez mal vou te passar aqui ó Não, não pode andar rápido não Aqui é 20, não vou nem, vou nem mostrar A área alta Deixa eu ver, tá alta mesmo Tá, tá sim não tá aquele sol escaldante não Mas dá pra Tomar um banho Aqui tá cheio de alga, velho É, já não fica legal. As meninas se exibindo na praia, tirando foto, aí bota 3kg de filtro, e aí ilude os caras no, no Tinder, no Instagram, opa, muito obrigado, só fake news. Pô, eu queria comprar um caiaque, velho, pra ficar de rolé por aqui. ou vai ser massa, velho. Mas o ruim é que eu não moro, eu moro perto da praia, mas não é tão perto assim pra levar um caiaque um nas costas, tá ligado? Então, eu teria de comprar, bolar, desenvolver, é, whatever. Tipo uma, uma carrocinha. Ah, aqui já não tem mais alga, é. Pra eu poder levar meu, meu caiaquinho, Eu consegui ser sucesso. Quantos minutos? 6 minutos. Maravilha. Aqui tem umas, umas marinas né, que guardam. Inclusive aqui. O pessoal guarda jet ski e tudo mais aí. Aqui tem outra. Eu vou dar uma pesquisada aí, quanto é o aluguel. Ou até mesmo, é mais em conta. Pagar o aluguel ou mandar fazer a peça. A longo prazo, médio e longo prazo, fazer a peça mais em conta, né? Ela não pode é a contramão. Tem que subir aqui. Devagar, meu bom homem. Vamos subir aqui a igreja do Bonfim Mirante do Bom Fim. A direita. Ô irmão, aí é contramão, velho. Não desce não. Já não pode não. Enquanto vocês estão se decidindo aí, eu tô passando, viu? Vinge. E aí? Qual foi? Tiguan? Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Rebolando, papapá. Aqui é esquerda. Aqui não pode passar enfiado não, porque cheio de costela de vaca em cima da curva. Porra, tem dois cruzeiros já parado no povo. Muito massa. Mirante Monteserrat, para a esquerda, descendo. Aqui quando Estado, Reforma, Peletivos pois isso era acho que era maternidade né? a gente tá indo para ponta de Humaitá Tracadouro de baita A gente vai dar um pulo lá. Tracadouro. E esse terreno aqui, velho? Terreno que funciona, né? Essa instituição. Casa da Mulher, SUS. Pense aí, velho. Olha que lugar maravilhoso, véio. Isso antes era do... do Tribunal de Justiça. Era tipo uma, uma universidade... Opa! E agora tá com estado. Né? Porra! grande braba aqui, né? ter na terceira. Pra moto saída da inércia. Reclamou. Pô, já fiz fiz um reggae na casa ali. O aniversário de Samuel Belmonte. Hoje. Samuel, inclusive, hoje faz stand-up. Ele trabalhou junto no, no Iba Metro você procura em Samuel Belmont stand-up atrás o parque de manutenção da 6 região exército quantos minutos? 11 minutos então meus queridos então, um tempo aqui All right Aperta você encolhe de novo e abre. E galera? tá bom, menor?